Sinais de Páscoa. Você sabia que existem sinais diferentes de Páscoa? Isso mesmo! Temos os sinais para a Páscoa cristã, para a Páscoa comercial e para a Páscoa judaica. Vamos aprender? Sinais cristãos: Páscoa. Este sinal está relacionado à ressurreição de Cristo. Jesus Cristo. Ressurreição. Sexta-feira santa. Sinais comerciais. Páscoa comercial. Esse sinal está relacionado ao comércio de chocolate. Coelho. Chocolate. Ovos de Páscoa. Sinais Judeus peça Páscoa Esse sinal está relacionado à passagem do Anjo da Morte quando os judeus estavam no Egito. As casas que tinham sangue em seus umbrais, o anjo não entrava. Festa da Libertação Refeição Pascal Seder